Olá, eu sou a Luciana Santos, iniciando uma nova série aqui no Insta, Face, YouTube da Dianética e Scientology. Eu tenho 20 anos de Dianética e Scientology. 20 anos eu fiz agora em abril de 2023. Então eu já fui supervisora, fiz várias coisas aqui. Mas tem uma coisa que eu conheço bastante, gente falando, que são os cursos de Dianética Scientology. Principalmente para você aí que tá começando que quer saber um pouco mais E essa série vai ser dedicada a dar uma palhinha para vocês Do conteúdo dos nossos cursos de melhoramento da vida Que são esses estilos aqui, ó Curso de melhoramento da vida Esse é o Como Se Motivar Esses vídeos são rápidos Então hoje eu vou falar apenas de duas coisas contei nesse curso e em qualquer outro curso de melhoramento da vida. Então esse é o primeiro vídeo, eu quero que você desfrute, tá bom? Agora, o que que fala no início de qualquer curso de melhoramento da vida? Tem uma coisa muito interessante aqui que fala sobre como estudar esse curso. E mostra aqui, deixa eu ver, sobre as informações da vida. Você já percebeu que nós estamos num mar de informações? A gente recebe informação de tudo quanto é lado. E com a internet, como a gente pode saber o que é verdade e o que não é? O que vai ser bom e o que não vai ser? Como que você faz isso? Tem duas palavras que são muito importantes de você compreender e são tiradas desse curso aqui, o que eu vou ler agora. A página é 182 do curso Como Se Motivar. Tem aqui é, uma parte que mostra a definição das palavras. E a palavra é dados. Quando se fala dados? O que, que é dados para você? E eu não estou falando daquele cubinho não, tá? É de dados e informação. Brincadeira à parte, gente. Dados, informação baseada em fatos. Informação baseada em fatos. Frequentemente, na forma de fatos, ou seja, fato é uma coisa que é real, né? Ou números obtidos a partir da observação experiências pesquisas ou estudos e aprendizagem usados como uma base para fazer cálculo para tirar conclusões tomar decisões etc então com certeza você percebeu pela definição que você precisa de dados para poder tirar é, tomar uma decisão tirar uma conclusão para calcular algo agora uma coisa muito importante em dados que muitas pessoas não dão atenção é que os dados, além, não é, é, é baseado num fato, né? Algo que realmente acontece. Você viu que não é só leitura, não é só informação? Ó, pega bem essa parte. Informação baseada em fatos, ou seja, coisas que realmente acontecem. Frequentemente na forma de fatos ou números obtidos a partir da observação. A partir da experiência, ou seja, você pode ter dados... A partir de experiência, a partir de observação. Então, uma coisa que você está vendo é um dado. É uma informação. Entende? Então, é, fique atento, fique atenta aos dados que você recebe. Dependendo do que você assiste, imagina que uma pessoa assiste, é que eu não quero causar uma polêmica no vídeo. Mas, dados não, só, não é só aquilo que você lê. É aquilo que você vê. Não necessariamente somente na leitura, tá? Então o ambiente que você vive, as coisas que você assiste, contém muitos dados. Toma cuidado para não é, pegar esses dados sem perceber e jogar para sua vida sem perceber e ter um resultado ruim, inesperado, que você nem percebe o dado que você está usando. Então observa muito isso, tá bom? Agora tem uma outra coisa aqui que eu quero que você também saiba que é dado principal. Dados principais. Principal significa mais elevado em termos de categoria, né? De nível, de posição. E dados significam um pedaço de informações ou fatos. Dados principais, então, é o que? São informações ou fatos que são de maior importância. O que, que é importante? Importante é o que merece atenção porque tem um valor. Então, quando algo é importante para você, quando alguém é importante para você, você dá mais atenção. Ou seja, sua mente está dirigida nessa direção. Por quê? Porque tem um amor. Entende? Então, os dados principais são os dados mais importantes. Você vai precisar resolver uma informação agora. Por exemplo, como você faz para chegar aqui na genética? É importante você, de repente, ter um Waze? É importante você saber como, como você pode obter informações para chegar mais rápido? Se é melhor metrô, se é melhor trem, se é melhor ônibus? Então, para te dar um exemplo... Vê a área da sua vida, que você precisa dar mais atenção. E observa mais os dados principais. O que agora não é principal, você pode deixar aí guardadinho. Mas muita atenção aos dados que você recebe, tá bom? Não é só uma leitura que é um dado, tem gente que confunde. Qualquer coisa que você está observando é um dado. E de repente você pode ver tanto uma coisa, de tanto ver, você acredita que aquilo é verdade. E você vai tentar resolver a sua vida com esse fragmento de informação falsa. Cuidado, nós estamos na vida e a vida tem um mar de informações. A habilidade de separar as informações principais das informações corriqueiras e das falsas informações é uma grande habilidade, principalmente nos dias de hoje, tá bom? Então, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Inclusive, esse curso de como se motivar aqui, ele, com certeza, tem os dados principais na área de motivação. E é aquela motivação que você injeta em você. Não é aquela motivação que você vai em um lugar ah, e no outro dia você está morrendo. Não, é aquela motivação que você precisa. Então, no próximo vídeo da série dos cursos de melhoramento da vida, eu vou falar um pouco mais sobre a motivação... E como essa informação vai ser útil para sua vida, tá bom? Então, meu nome é Luciana Santos. Até o próximo vídeo. Lembra que a gente tem live toda terça. É, quer acessar a gente nas mídias? www.dianeticadorasil.com.br barra bio. Até o próximo vídeo.